Os condutores da capital angolana acreditam que a retirada da subvenção do Estado aos combustíveis deverá agravar a vida dos cidadãos. Em Luanda, um litro de gasolina está a ser vendido a 160 kwanzas ou 30 cêntimos na moeda europeia. Um litro de água fica 3 cêntimos mais caro. Sabia que o litro de combustível é mais barato em relação ao litro de água em Angola? Concorda com isso? Eu penso que a água seria até mais. mas ainda. que sabe mesmo. É, sem custos para as pessoas que. para as pessoas viver conforme é, a nossa realidade, não é? Temos aqui é, é, muitos rios próximos de nós, não, pode, não, não precisava que às vezes chegasse um litro. De água estar assim é um preço tão elevado. Abastecer a viatura e adquirir água para consumo são exercícios diários em Luanda. Muitos condutores preveem uma situação desastrosa com a pertença à eliminação dos subsídios aos combustíveis. Defendem ajustes salariais para equilibrar as contas. Eu acho que os salários deveriam subir mais, só assim é que depois poderia paulatinamente subir as coisas, os combustíveis. E a cesta básica deveria baixar. É preocupante, sim. Por quê? É, visto que os salários são baixos e acredito crédito não combina muito bem também. O governo deve criar condições mínimas, para que o povo não fique alarmado. Angola acordou com o Banco Mundial o arranque da eliminação gradual dos subsídios estatais aos combustíveis a partir de janeiro de 2023. Só no primeiro trimestre de 2022, o governo angolano subsidiou cerca de 630 milhões de euros em combustíveis distribuídos por todo o país.